Olá! Para votar em uma enquete no Sly.do, você deve possuir o código do evento. Feito isso, insira o código e clique em Go. Agora, na aba Polls, você escolhe a Poll e escolhe a opção em que você deseja votar. Feito isso, clique em Send. E pronto. Bom, é isso e obrigado.